Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à Sala 401. Eu sou Carol Soares e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro A Mulher na Janela, do autor A.J. Finn, que foi lançado esse ano pela editora Arqueiro. Bem, o livro conta a história de Anna Fox, uma psicóloga infantil, que após sofrer um acidente traumático, ela acaba desenvolvendo uma fobia, que é a agorofobia, que seria quando uma pessoa tem o medo de ficar em lugares abertos e externos, e por esse motivo ela acaba vivendo numa casa sozinha, presa dentro dessa casa, com medo de sair na rua e para aprender a lidar com essa situação ela acaba se separando da família e tendo a ajuda de dois profissionais que é um psicólogo e uma fisioterapeuta e por viver com essa doença durante um ano ela acaba desenvolvendo algumas, alguns hobbies que envolvem muito a internet, que é tipo participar de grupos, onde as pessoas têm o mesmo problema que ela, e que ela What? começa a conhecer essas pessoas, bater papo, ter aula de francês online, assistir seus filmes favoritos, e além disso ela também começa a observar seus vizinhos, observar a rua, pra conhecer um pouco mais e viver um pouco mais, já que ela não tinha coragem de sair. E nessa de observar, ela acaba vendo que uma nova família se mudou pra vizinhança, uma família que ela acaba tendo uma ligação mais forte, já que ela parecia muito com o formato da sua família, e certa noite ela acaba testemunhando um crime na casa desses seus novos vizinhos, e é a partir daí que tudo começa. Ela tenta ligar pras autoridades e avisar que tinha visto o que tinha visto, só que ela não passava muita confiança. Além de tomar todos os remédios que tinha que tomar para tratar o, a sua doença psicológica, ela também era viciada em vinho. Ou seja, ela não passava credibilidade pro pessoal. As pessoas pensavam que ela estava tendo alucinações e não acreditavam de jeito nenhum nela. E aí ela começa a tentar desvendar esse crime, essa, esse mistério, sozinha dentro de casa. O livro é um suspense policial que no começo não é muito misterioso, nem tem muito suspense, mas depois que você lê tudo você entende por que aquele começo é meio paradão, já que você meio que é, acompanha o dia a dia da personagem, mas depois vai, ele começa a se tornar mais interessante, já que o autor faz com que você passa parte daquilo mesmo, você parece que é a personagem, você vive o que a personagem está vivendo. Porque é contada a partir do olhar dela e é meio que um diário. Cada dia acontece uma coisa nova e cada dia ela tenta descobrir, né? E atrás do que realmente aconteceu naquela noite. E junto com o personagem, você acaba criando várias teorias para descobrir o que aconteceu. Mas o autor vai te impressionar e vai bugar a tua cabeça porque suas teorias não vão estar certas. Vai ser uma coisa completamente diferente, completamente bizarra. E surreal e sensacional. São diversas reviravoltas que você vai ficar... O quê? O quê? Juro, gente, é, eu me arrepiei lendo esse livro, me arrepiei. E pra quem gosta do gênero, eu indico muito esse livro. É o primeiro livro do autor e ele já chegou chegando. Que inclusive já tá sendo adaptado para o cinema. E pra quem também não curte ou não é acostumado a ler livros desse gênero, eu também indico, já que... Ele não é um suspense pesado, ele realmente é bom de ler. E eu só não li esse livro todo em um dia, porque ele tem 400 páginas e a vida realmente não me permitiu. E com certeza, se esse autor vir com outro livro Ele vai estar em primeiro da minha lista Porque a escrita dele é muito boa A história dele é muito inteligente Ele trouxe assuntos que não é muito Normal a gente ver aí em livros que, são, que ele não trata só um problema psicológico Ele trata vários e realmente é uma Ótima leitura. É uma grande aposta Da editora e eu acredito que vale muito a pena E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham Gostado do vídeo. Se você se interessou pelo livro deixa aqui nos comentários. Se não se interessou Também deixa aqui nos comentários Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative nosso sininho pra chegar todas as notificações pra você Tchau, até o próximo vídeo